Comer carne faz mal. Hoje em dia, com a dieta paleolítica, low carb, é, dieta carnívora, dieta vegana, você fica um pouco perdido sobre o que faz bem ou o que faz mal? Então, fica aí, já começa se cadastrando no canal e vamos rever a literatura médica científica. Bom, a conclusão que a gente chega é que à medida que a gente vai burilando a ciência, os artigos médicos científicos, a gente vai sempre encontrando mais evidências clínicas que diferentes tipos de nutrientes na carne e nos produtos de origem animal são cancerígenos. E à medida que a gente também vai burilando a literatura médica e científica para alimentos vegetais, a gente vai vendo que sempre os alimentos de origem vegetal são protetores Obviamente é esse foi o tema do meu tcc há uns bons anos atrás na faculdade eu visei fazer isso por inúmeras questões câncer é realmente uma das doenças mais que mais assolam a raça humana na atualidade e de forma desnecessária porque a gente sabe que os fitronutrientes, vitaminas antioxidantes a baixa quantidade de proteína entre inúmeros outros fatores nos alimentos de origem vegetal são anti -câncer. Então, por que a gente não está usando mais a literatura? Por que a recomendação base na atualidade está sendo dieta paleolítica, low carb, que usa demasiadamente gordura, proteína, uma dieta baixa em carboidrato e obviamente acaba sendo relativamente pobre em micronutrientes comparados a uma dieta vegetal, né? uma dieta plant based whole foods. Então, é... eu começo a me questionar, por que a gente não está fazendo medicina baseada em evidência? Por que a gente não está fazendo nutrição baseada em evidência? Porque deveria ter mais recomendações em prol de uma dieta plant-based. Quando a própria ms e outras organizações de saúde, na atualidade, falam que uma dieta anti-câncer tem que ser baseada em plantas não pode ser baseada em produtos de origem animal. E se a gente for para as civilizações mais do mundo, como Okinawa, no Japão, os Adventos e o Sétimo Dia de Loma Linda, todos eles levam uma dieta plant-based. Existe algum consumo ínfimo de produtos de origem animal? Existe. Mas é 98, 97, 96% planta. E não muita gordura, muita proteína e muito produto de origem animal e uma alface e uma fruta aqui e ali. Como é uma dieta low carb, uma dieta paleolítica, que a gente sabe em evidência clínica nem o homem paleolítico levava a dieta paleolítica né? a gente tem artigos médicos científicos mostrando que o homem paleolítico comia primariamente plantas E é, eu sugiro fortemente ficar ligado no próximo vídeo que eu vou debater alguns dados em relação à dieta paleolítica não só as questões de saúde mas mostrar alguns artigos médicos científicos que mostram que o homem paleolítico não era na verdade um comedor de carne e sim, um, primariamente um herbívoro, ou seja, um animal, um, um ser humano que vivia primariamente de vegetais. Mas você vai ficar ligado porque essa está no próximo vídeo apenas. Então gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste os comentários aqui embaixo. Se quiser na uma direto do site e do Dog, fique ligado nos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente nossos objetivos aqui no Espaço saúde de Frugal, em Saquarema, sempre janeiro e julho. Além disso, eu presto atendimento nutricional ao longo do ano, aonde eu estiver no Brasil. Tem sete livros já publicados. Tem curso culinário online, o Vegan Fitness 2. E tem muito, mais muito material gratuito online. Entre site, Instagram, YouTube, Facebook. E baixa nosso e-book gratuito lá no site para ficar mais por dentro de vida saudável, dieta crua, é, vegetarianismo e por aí vai. Muita, mas muita saúde frugal e sem churrasco para evitar o câncer. Até a próxima!